Para iniciar o trading de opções binárias com sinais de VFSHALERT, defina as configurações dos filtros. Existem vários tipos de filtros, ativo, algoritmo, potência, ou validade. Se você deseja fazer trading de um ou dois ativos com um determinado prazo de validade, vá em settings, abra a inserção filters. Aqui você pode selecionar o ativo, o par de moedas, o algoritmo, o nível de potência e o tempo de validade necessários. Agora saímos do filtro apenas para sinais de validade de 5 minutos. Se você está acostumado a fazer trading de todos os ativos e algoritmos, mas deseja remover rapidamente os sinais nos quais não está interessado no momento, você pode filtrar no menu superior. No menu superior, você pode definir a filtragem rápida pelo tipo de ativo, pares forex ou criptopares, algoritmo, muito tempo de validade. Selecione as configurações necessárias e clique em Filter Zone. Agora você vê apenas os sinais do que precisa. Se você quiser ver os sinais de apenas um par de moedas, vá em Settings e desmarque os pares de moedas que você não precisa. Em seguida, vá para a inserção Signals TPE. Selecione o ativo e o algoritmo que você faz trading e clique em Filter Zone. Agora você vê apenas o sinal para o par de moedas euro dolar com vencimento de 1 um minuto. Se você não vê nada, isso significa que atualmente não há sinais com as indicações selecionadas no mercado. Espero o sinal aparecer. Desta forma, você pode selecionar os sinais com um determinado algoritmo e potência. Se você está sempre fazendo o trading nas mesmas condições, verifique o ativo, o algoritmo, a potência e a validade de que precisa. Ao fazer as configurações, preste atenção não apenas ao tempo de validade, mas também à potência do sinal. O baixo nível de potência pode indicar que o sinal é impreciso, Além disso, preste atenção aos mapas de calorimetria se você deseja redefinir suas configurações. Vá ao menu superior e clique em Filtros ativados. Você verá sinais de todos os tipos. Para aplicar os filtros, clique em Filtros desativados. Você só terá sinais com as configurações selecionadas. Lembre-se de que os sinais aparecem apenas quando a situação do mercado contribui para isso. Neste vídeo, você saberá como a potência do sinal é formada e como entender os mapas de calorimetria. 99% das estratégias de negociação são baseadas em dados históricos e estatísticos. Existem duas metodologias básicas, análise fundamental e análise técnica. Os algoritmos de Alert são baseados em análises técnicas. Analisamos os 10 mil sinais concluídos de nosso banco de dados para criar os mapas de calorimetria Sabemos que o preço se move de maneiras diferentes dependendo da sessão de trading, conforme novos jogadores chegam ao mercado. A hora atual é de 13 mil horas. Assim, filtramos os sinais por tempo, selecionamos apenas aqueles sinais que estavam no período de 12.000 horas a 18.000 horas. O próximo passo é obter estatísticas sobre os valores dos indicadores técnicos. Vamos considerar um exemplo usando o indicador RSI. Dividimos os valores do indicador em quatro segmentos e obtemos as estatísticas. De 100% a 70% por cento dos sinais concluídos com sucesso foi de 67%. De 70% a 50% a 45%. De 50% a 30% a 60%. De 30% a 100% a 34%. O valor atual do indicador RS é 45%. Isso significa que, no passado, nas mesmas condições de agora, havia 60% de sinais bem-sucedidos. Para o sinal atual, a potência será de 60%. Vamos passar para os mapas de calorimetria. Você já sabe como calcular as estatísticas pelos valores do indicador técnico. Mas levamos em consideração apenas os valores do indicador para o gráfico de um minuto. Mas também podemos calcular as estatísticas para todos os períodos do gráfico, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora e 4 horas. Por conveniência, as células com valores são coloridas em amarelo, verde e vermelho, dependendo dos valores estatísticos. Como resultado, um mapa de calor dos sinais concluídos com sucesso é obtido. Então, como ler mapas de calor, esta é a porcentagem de sinais concluídos com sucesso. Número de sinais. O ponto mostra em qual segmento os valores atuais do indicador estão localizados. Isso significa que quando o indicador RSI no gráfico de 1 um minuto estava no segmento 1, a porcentagem de sinais vencedores foi 64. Quando o indicador RSI no gráfico de 5 minutos estava no segmento 2, a porcentagem de sinais de vitória foi 58. Quando o indicador RS no gráfico de 15 minutos estava no segmento 2, a porcentagem de sinais de vitória era 58 e assim por diante. Para os valores do indicador RS e do gráfico H4, não há dados. Isso significa que não havia sinais neste valor de indicador. É assim que os mapas de calor se parecem no sinal. Faça um resumo para calcular a potência do sinal e construir estatísticas de mapas de calor por dois indicadores diferentes são usados. Assim, você pode obter informações adicionais para tomar uma decisão. Os indicadores são selecionados aleatoriamente. O que é importante entender é que as estatísticas são um passado, não um futuro. Se o mercado muda, as estatísticas mudam com ele. Mas o tempo passou antes que os valores antigos fossem substituídos por novos. As estatísticas são baseadas em dados históricos. Os padrões encontrados no passado não significam que serão repetidos no futuro. Vantagens, método totalmente automatizado, dupla verificação, poeira no dietmaps. Estatísticas cruzadas para cada período do gráfico, Mudança estatísticas junto com o mercado, sete parâmetros estatísticos em um sinal. Abra sua conta selecione o Inserir Telegram. Aqui você encontrará o Token. Token é uma sequência de letras e números aleatórios. Clique no sinal perto do Token. Em seguida, clique em arroba Bode. Você verá o ícone do Telegram Vexalert. Clique em Abrir Telegram. O bot do Telegram será aberto. Ele te dirá para você selecionar o comando. Clique em Iniciar. Em seguida, o bot solicitará que você insira seu token. Copie o token para a linha. O bot está conectado à conta Vexalert. Então, você pode ir para a conta Defina o ativo, o algoritmo, a potência e a expiração necessários. Clique em Atualizar configurações. Suas configurações foram renovadas. Vá para o bote do Telegram e clique em Iniciar. Seu bote foi iniciado. Você verá o par de moedas com um certo algoritmo, nível de potência.